Aparece aí, meu filho. Aparece. <risos> Para tomar. Cara, toda vez que eu gravo, começo a gravar, tendo aí trava demais. Meu safados de Olha aí, cara. 9 barra 2. Eu odeio esses caras que só ficam de campo. se ele me viu cara se ele não me viu ali me viu ali tô, tô falando aí o cara fica aí é curia, é o cara é atingido